A licenciatura em Gestão visa dar aos estudantes as competências necessárias para poder exercer a profissão de gestor numa organização pública ou privada, de âmbito nacional ou internacional. O curso de gestão um, proporciona um, uma formação geral ao nível da gestão e áreas afins, desde a economia, métodos quantitativos, contabilidade, direito, ciências sociais para que possam ter uma atitude crítica, consigam analisar e solucionar problemas e fundamentar então soluções, tendo em conta os aspectos científicos, éticos e sociais. Após a licenciatura, os estudantes podem prosseguir os seus ciclos de estudos para o segundo ciclo, para o mestrado de gestão ou mestrado de sistemas integrados de gestão ou para o mestrado de marketing e comunicação. Sejam bem-vindos ao Politécnico da Guarda.